Na entrevista em estúdio, também vamos falar de imigração com o defensor público Roberto Vascurvo. Ele comenta sobre os desafios com essa nova onda de estrangeiros que chegam ao país. <risos> Quadro Tome Nota mostra como identificar o assédio moral no ambiente de trabalho e ainda tem a decisão e o giro da semana. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Desde 2010, o Brasil passou a ser o destino de milhares de haitianos e venezuelanos que fogem da fome e de crises econômicas e políticas que assombram seus países. Aqui, esses estrangeiros dão os primeiros passos para conseguir um emprego e refazer a vida. Confira os detalhes na reportagem especial que nós preparamos para vocês.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 e aqui em Brasil eu conseguido um país amigo, mais que amigo, hermano E não tenho como agradecer a Brasil, em verdade, nem com, nem, nem com a minha vida, esta, porque é, que é verdade que se han portado demasiado bem e me conmeu a ajuda da de gente desinteressadamente. A primeira onda de imigração começou com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Estima-se que de lá para cá, pelo menos 90 mil haitianos vieram ao Brasil em busca de trabalho.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 Mas a alegria da venezuelana contrasta com uma tristeza de ter deixado os quatro filhos para trás. mi proyecto que nunca he puesto prioridades de mis hijos. Mis hijos son de primero. Eh, nuestro pensaba nos en nuestro hijo lo más rápido posible. nós nosotros queremos que ellos gocen de Eu yo todavía no me he podido comer un platico de comida con gusto, porque sé que mis filhos no se lo están comiendo allá. Gusto da matéria? Na última edição do Janela TRT, você confere todos os detalhes em uma reportagem especial multimídia com gráficos, fotos e mais entrevistas sobre migrantes e mercado de trabalho. Para ver, basta acessar o endereço www.trt23.jus.br/janela-trt. Agora é hora da decisão. Hoje você vai ver que a Justiça do Trabalho condenou uma agência dos Correios de Grande pela morte de um funcionário em 2017. Quem traz os detalhes é a repórter Sinara Álvares. A Quarta Vara do Trabalho de Cuiabá condenou os Correios pela morte de um funcionário em março de 2017. A esposa e a filha do trabalhador deverão receber 200 mil reais de indenização por danos morais. Ele morreu após contrair uma doença por contato com fezes do pombo. O centro de tratamento de cargas e encomendas onde ele trabalhava estava infestado por esses animais. A decisão é da juíza Desimar Mendonça, que considerou a morte como um acidente do trabalho e responsabilizou a empresa pelo que aconteceu. A mulher e a filha do trabalhador também irão receber uma pensão mensal no valor do último salário recebido. O valor será pago até a data em que ele completaria 75 anos. Cabe recurso da decisão. Brincadeiras ou broncas no trabalho podem prejudicar empregados, colegas e até mesmo superiores se ficar configurada uma situação vexatória ou humilhante. Para que você possa entender melhor a gravidade desse assunto, o quadro Tome Nota de hoje vai te explicar quatro coisas sobre assédio moral no trabalho. No ambiente de trabalho, algumas situações podem fazer com que chefes e subordinados saiam do sério. Mas nem sempre é fácil identificar quando uma simples bronca passa dos limites. Por isso, Tome Nota preparou quatro dicas sobre o assédio moral. É considerado a sede moral a exposição contínua de empregados a situações humilhantes e constrangedoras, como, por exemplo, imposição de horários injustificados e tarefas desnecessárias, brincadeiras de mau gosto e isolamento e exclusão social do funcionário. Para se caracterizar a sede moral, é necessário que a conduta abusiva seja frequente e sistemática. Um ato isolado em regra não configura a irregularidade. O artigo 483 da CLT prevê que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização em decorrência dos atos abusivos. E atenção! Nem sempre o assédio moral é causado por um superior. A prática pode ocorrer entre dois colegas que ocupam a mesma posição na empresa. É o chamado assédio moral horizontal. Menos comum, há também um assédio moral vertical ascendente, praticado pelos subordinados contra o chefe. Essas foram as quatro dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a justiça do trabalho sempre com você. É hora de conferir os principais fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, com o Giro da Semana. O leilão judicial de bens penhorados pelas varas do trabalho de Cuiabá e Vazia Grande, realizado no mês de julho, conseguiu que 29% dos 58 lotes oferecidos fossem arrematados. O número é 14% maior que os dois últimos leilões ocorridos nos meses de março e maio deste ano. Entre os itens leiloados estão imóveis urbanos e rurais, veículos, entre outros que representou um total de arrecadação de 2,5 milhões de reais para pagamento de dívidas a trabalhadores. Música Será realizada no próximo dia 12 de outubro a Corrida do Trabalho Etapa Sinop. O evento irá disponibilizar 800 vagas, sendo 300 para a prova adulta e 500 para crianças. Assim como ocorreu em Cuiabá, a competição busca promover um estilo de vida saudável, além de chamar a atenção para a exploração de crianças e adolescentes no mercado de trabalho, com o tema Diga Não ao Trabalho Infantil. Todos os detalhes, incluindo a abertura das inscrições, serão divulgados nos próximos dias. A operadora de caixa de um hipermercado em grande não conseguiu converter o pedido de demissão em rescisão indireta na Justiça do Trabalho. A rescisão indireta assegura o recebimento da multa do FGTS e seguro desemprego. A trabalhadora alegou que era tratada com rigor excessivo, chegando a ser impedida de tomar água e até de ir ao banheiro. Contudo, na decisão, o pedido para reverter a demissão foi indeferido porque ele foi feito depois que a trabalhadora já havia saído do emprego. Mesmo assim, a trabalhadora irá receber indenização por dano moral devido às restrições impostas durante a jornada de trabalho. E no próximo bloco, o defensor público Roberto Vascurvo analisa a chegada de refugiados venezuelanos e haitianos ao Brasil. Ele é o entrevistado da semana,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 Muito bem, o trabalho em revista está de volta. Você viu na reportagem do bloco anterior que a escassez de alimentos, a crise política e econômica causaram uma nova onda migratória com milhares de pedidos de refúgio de venezuelanos do Brasil. Dados do governo federal apontam ainda que desde a primeira onda de imigração em 2010, durante os preparativos para a Copa de 2014, Estima-se que cerca de 90 mil haitianos vieram ao Brasil em busca de trabalho. E desde 2015, aproximadamente 56.740 venezuelanos procuraram a Polícia Federal para solicitar refúgio ou residência no Brasil para fugir principalmente da fome. Sobre esse assunto, conversamos agora com o defensor público Roberto Vaz Curvo. Seja bem-vindo aqui ao Trabalho em Revista. Olá, Rafael. Estamos à disposição. Doutor, a primeira minha primeira pergunta é: qual é a ameaça que os imigrantes pode causar à população brasileira? Então, essa é uma ideia antiga da, do antigo do Estatuto do, do Refugiado. Hoje, com é a nova lei da migração, ela deixa muito claro que não traz nenhuma ameaça para a nossa população, para a segurança do nosso país. Muito pelo contrário esses migrantes vêm justamente colaborar com o crescimento e o desenvolvimento do país. Há muito, muitas pessoas que falam que ah, a vinda de, de venezuelanos, haitianos para o Brasil tira emprego dos brasileiros, que inclusive passa por uma crise e é o maior, maior índice de desemprego da história né, no, no país. É, como que o senhor avalia a chegada deles? E, principalmente, a busca por emprego aqui no Brasil e as dificuldades. É, Na verdade, existe essa realidade no Estado brasileiro, da falta de emprego, é, das condições melhores de, de funcionamento da é, empregatícia. Entretanto, isso daqui não prejudica de forma alguma os demais brasileiros, muito pelo contrário, como disse anteriormente. Eles vêm colaborar, vêm com novos conhecimentos e essa troca de conhecimento é muito importante para todos nós, para a sociedade de modo geral. Há é uma troca de cultura, né? Ah, Sem dúvida, é, é muito importante é, essa troca de cultura e nós precisamos disso também. Além dessa troca de cultura, quais são os benefícios, por exemplo, de a gente poder aí é, é, é, servir bem, poder ajudar essas pessoas, apesar de estar distante um pouco dessa crise aqui, não ser o nosso país, ser um país vizinho, ajudar o ser humano é o mais importante. Perfeito. É, o Estado brasileiro é signatário de vários protocolos e tratados internacionais. A própria Declaração de Direitos Humanos também, é, ela traz essa correlação que devemos ter com toda a sociedade do mundo, né? e com todas as pessoas, é, é, ainda que sejam estrangeiras. Então, isso é de tremenda importância, essa solidariedade, essa convivência com as pessoas que aportam o nosso país. E nós devemos é, deixar claro também que todos nós, somos de uma forma ou de outra, temos um sangue também de imigrantes. E esses imigrantes eles têm os mesmos direitos que os brasileiros pela nova lei agora? Perfeito. A própria Constituição brasileira no artigo 5º já diz, né, que todos, todas as pessoas, brasileiros e estrangeiros têm os mesmos direitos, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, enfim, todos os direitos fundamentais são deve ser acolhidos pelo pelo Estado brasileiro. Quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente fala de saúde, emprego, Moradia, Renda, moradia, moradia, previdência social, tá toda, é, está muito relacionado com, com esses fatores. Em relação, por exemplo, a pessoas que contratam é, o trabalho de, de venezuelanos, de haitianos que vão chegando ao Brasil, que há, nesse momento é o que mais se fala, é, em questão aos direitos trabalhistas. É importante ficar atento porque muitas, muitas pessoas pensam em contratar com um salário mais baixo. Como que está sendo feito isso? Quando eles chegam aqui, eles já recebem uma carteira de trabalho? Eles têm uma assistência em relação a isso? Como que está sendo feito esse trabalho? Bem, o que nós temos, principalmente na Defensoria Pública, conhecimento, é de que alguns venezuelanos, ou melhor dizendo, principalmente os haitianos, com a questão do terremoto que ocorreu na, no Haiti, né, eles vêm já com o um visto né, humanitário. Então, quando eles adentram ao país, já são expedidos a eles as carteiras de trabalho. É claro que eles têm os mesmos direitos que o brasileiro tem, afinal de contas, são, são pessoas humanas também. E a língua, mas a língua é, um, é o principal desafio dos haitianos. Ah, perfeito. Eles têm alguns desafios, né? como a língua, que não é sequer é uma, é uma mistura do próprio francês com algumas é, dialetos africanos. Então torna-se um pouco difícil da comunicação deles aqui dentro do Brasil e para nós também que temos pouco é, é, conhecimento da língua deles. Como lidar com isso no ambiente de trabalho? Por exemplo, eu sou um empresário e vou contratar um, um imigrante. Como lidar com essa situação da língua, principalmente? Bem, de qualquer forma, eles têm já um, um certo conhecimento, acaba tendo, né? Toda a é questão de boa vontade, de se querer é, atendê-los, né, de aproveitar essa mão de obra, que é qualificada também, é muito qualificada, para que possa ter uma harmonia dentro do trabalho. O senhor que lida justamente com os imigrantes, ali na defensoria pública, quais são os casos mais, mais que chegam mais para o senhor, principalmente na questão do, da imigração aqui em Mato Grosso? Perfeito. Eles, como demais brasileiros, sofrem é, algumas alguns preconceitos, né? como a própria discriminação racial, que é algo que ocorre... É, com qualquer cidadão brasileiro que seja da seja negro. Então, eles também passam por essa situação. A questão da moradia é uma questão muito séria. Também reconhecemos que é séria séria também para os brasileiros e por suficiente financeiramente. E assim por diante, a questão da saúde também. Se não se resolver o problema da saúde para os brasileiros, né, que vai abarcar também os estrangeiros que aqui é aportam, torna-se bastante difícil haja vista o estrangulamento que está no nosso pronto-socorro. E a maioria dessas pessoas, elas chegam em condições muito complicadas. Eu conversava com um venezuelano, até para uma reportagem, ele me falou que ele chegou aqui pesando 15 quilos a menos do que, do que antes da crise na Venezuela. Então, isso não complica ainda mais a saúde brasileira? Como que tem, feito, tem sido feito esse atendimento a eles? Bem, esse atendimento, ele é precário. Esse é um, um dos problemas que... que né, que ocorre que nós estamos assistindo dentro da, da Defensoria. A questão da saúde, a questão da, da moradia, a questão da própria educação também para os seus filhos é muito precário no, no nosso estado brasileiro. Porém, a ideia é de que isso daí venha a se resolver, pelo menos paulatinamente, ou dentro de um padrão aceitável de atendimento. Como está a situação hoje aqui em Mato Grosso? A quantidade desses imigrantes que têm chegado, o índice de emprego que eles têm conseguido, eles têm conseguido se manter em Mato Grosso, muitos estão se espalhando pelo Brasil. Como tem sido essa rotatividade? Então, é, em, em Mato Grosso, deve ter em torno de 4 mil haitianos e 2 mil haitianos em, em Cuiabá. É, a dificuldade deles é justamente ocorre com a falta de emprego que, que tem, que também afeta a todos nós, a todos nós é, é, é brasileiros. É, e eles têm feito o seguinte, têm buscado alternativas. Por exemplo, a maioria acabou vindo para cá para atender a, a construção das obras da Copa. Né? Passada essa fase, né, como eles tinham uma grande relação com a construção civil, eles estão buscando outras alternativas. É, nós temos caso na Defensoria em que um oitiano ou vários deles Trabalharam na construção civil hoje estão buscando alternativa como, por exemplo, fazer curso de, de garçom, né? curso de culinária, também para poder justamente é, é, ter uma condição de sobrevivência dentro da, da nossa cidade. Há uma diferença entre os haitianos e os venezuelanos na questão de trabalho? Por exemplo, os venezuelanos eles conseguem se habituar mais ao estado por ser um, um estado do agronegócio, que tem mais trabalho agrícola, do que os haitianos que vêm de uma cultura, de uma região mais distante e, principalmente, de um segmento de trabalho diferenciado? No caso dos venezuelanos, por exemplo, eles têm uma facilidade maior de trabalhar com a terra, né, de modo geral. Até porque a Venezuela é um país relativamente grande e tem, também a, a, desenvolve a sua, o seu país com agricultura e com a pecuária. Então, isso daí facilita para os venezuelanos dentro de Cuiabá, ou melhor dizendo, dentro do estado de Mato Grosso, tendo em vista é, a economia principal do nosso estado é agrícola. Então, isso daí dá essa vantagem aos venezuelanos. Já os haitianos não têm essa relação com a terra. Tem, em parte, que é, são pequenas é, plantações que eles fazem para a própria sobrevivência, mas não tem grandes extensões de terras, como a criação de gado, por, né, por exemplo. Agora, eu sou empresário, quero ajudar essas pessoas que estão chegando do Brasil agora, pelo menos com uma, duas, três contratações. Como que eu devo fazer? Os haitianos têm uma associação aqui em Cuiabá e os venezuelanos também? Como que funciona isso? Veja bem, os haitianos têm duas associações. O venezuelano, por hora, não, não constituiu ainda, pelo menos não tenho conhecimento de ter constituído alguma associação. O número deles aqui é. ainda é baixo, né? É relativamente baixo, né? já está em torno de 110 é, venezuelanos, por, é, mais ou menos. Entretanto, a pastoral dos migrantes, né, que acolhe é, esses migrantes, né, ela dá o dá direcionamento para os empresários que pretendem contratar algum venezuelano ou algum haitiano. Entrar em contato com a pastoral da, da, da, da migração aqui em, em Cuiabá pode ter todas essas informações, como, como fazer, como lidar... Perfeito. É Inclusive, a pastoral tem um cadastro, até pela preferência deles ou habilidade de determinado é, cidadão para determinado, é, determinado trabalho. É possível ajudar, então? É sim, é possível. Muito bem, eu conversei aqui com o defensor público Roberto Vasco. Eu quero agradecer a sua presença aqui no trabalho em revista. Eu que agradeço e coloco à disposição a Coordenadoria de Direitos Humanos da Defensoria Pública. E por hoje é só, mas você pode rever esse programa quando quiser